Gente, a gente está aqui no ramal, no ramal que vem da BR, entendeu? Consequências terríveis que tá para acontecer. Espia aí, ó. Quando a gente fala em que tá tendo grilagem de terra em nossas, tá tendo grilagem de terra em nossas áreas, as pessoas não acreditam. Leva tudo em brincadeira, mas espia aí, ó. Esse ramal vindo da BR, maior tristeza. E está acontecendo no nosso lugar aqui. Com o asfaltamento desse trecho do meio da BR, a Intendência é acabar aqui, com um pouco que ainda resta da Amazônia. A gente está mais de duas horas andando nesse pico para mostrar para o Ministério Público, para as pessoas responsáveis para fazer essas denúncias, que no caso somos nós e a minha já está sendo feita através desse vídeo. Eu, como cacique da Mara indígena, porque aqui ó, olha aqui onde tem um, de certeza isso aqui é uma marca de algum lugar. Eu vou diretamente descer aqui para a ponte dos caras, dos camaradas, esses bandidos, e aí ó, cruzando pro outro, pro outro lado. Tampado o nosso garapé aí, tampou. Jogaram o pau dali, jogaram daqui, tampou tudo, fechou. Quem vai sofrer com isso somos nós lá embaixo. Cadê o Ministério Público Federal? Cadê as, as autoridades para defender a Amazônia? Aí, ó. Daí vocês chegarem e dá tampar mais para fora e, tem, e o Samuca, quem que passa? Chegado estampado aí, vai acabar com tudo. Cruzando para o outro lado aí, ó, do garapé. destino sabe Deus aonde. Mais de 40 km de ramal aí. Aqui nós tem duas entradas. Tem duas entradas, uma pra ali, outra pra ali.